Tô sério mesmo esqui não vai falar mais com você. Não <risos> ele foi falar de jogo. Seu <risos> <risos> dois canal muito foda <risos> Albinos Gamer. <risos> Vai trocar de conta, Cris? Essa conta sua tá no A Ouro 4 véio. Você joga com ela Eu sei que você joga com outra Vamos jogar com essa Ah, é né Você sabe que eu Eu Eu peguei um, um scaf, né Pegaste. Uhum Scuff, né? só falta... escaf é. É no porque Nordeste. não, é porque o meu falta montar ainda. Ah, daí Scaff, né? É, escapa. <risos> Ô, Fê. Oi. Oi. E o Max Shooter? O Fabiano comprou um, pô. Eu tô ligado. Não, não jogasse mais. Então, velho, eu não, não experimentei ele ainda porque eu tô gravando agora. No PC, tá ligado? Eu não tô gravando no console. Tipo, as gameplay tá direto Opa, na não. minha tela do PC, mano. E aí eu vou pegar um teclado avulso. É, pô. Não, não, não é. Pode ser básico, não precisa ser da Apple, não. Pode ser qualquer tipo de. Precisamos de teclado. Bomba. Cris, é sério, eu tô gravando. Vamos fazer um gameplay da hora, hein, mano. Aquela lá que tá lá, nós valeu. jogamos. Aquela lá, que... aquela lá que a gente jogou bem já vai pro ar sábado. Ah, mas aquela lá que é mano. Tem que botar isso aqui. Essa aqui é vomitar. Vai vomitar é foda. que vai vem, então. Vomitar ou não é essa mulher? Ó, tem Valk. Tem a Valk. A Valk tá, ó. Colocou câmera bem ali na ponta. Da escada, Cris. Ah, olha lá. Olha o meu MS então. Foi que gostoso. Peguei. Um já era. Porra, Fernando. Que é isso, peixe? A Valky jogou oh, uma câmera que aqui que fora. Oh, rápido. Oh, que merda é essa? Raro lançador de foguete. Tem uma abóbora no meio. É Louco, né? Ficou da hora. Mas é o cheiroso gameplay? É o cheiroso gameplay? Mano, vai tomar no um cu, responde desgraça. Cheiroso gameplay? Mano, o que que é essa porra faz? Eu tenho começando... Ah, mano, meu Deus. Meu ah time é uma de... bazuca, eu... caralho, é uma bazuca. Tá, mas é uma bazuca igual a outra, é normal? Como que é? Não, essa não, daí atira a tira abóbora. abóbora. Se caso tu for vegetariano, Ai. não vai dar para você não. Fê, tem um corredor aqui, tá? Tô ligado, tem um aqui, Cris. Cris, ó, atrás do César. Mano, para, do... para do meu time de eu ter caído de ela, Peguei, peguei. P, P, pera Fica para o que o time? Perdão! Oi, fala, Cris, eu não sou certo. Estratégia B45, tá? Tá. B4, 5, tá aberto tá? aqui, tá aberto aqui, ó. A parte grande aqui do bagulho. Deixa eu ver onde tá a câmera tá da Valky, porque tem câmera. Tá, eu sou só aqui. Então, parabéns. Cris, tá lá dentro, tá lá dentro. Tá na B, tá na B, tá na B. Vamos correr, vamos correr, tá na B. Mira na B, mira na B. Vou plantar, vou plantar. Tá, vai, planta, planta, planta. Desativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Tô mirando na porta das costas. Tá lá. Tem uma porra de um drone e os caras não olham. Tá aqui, Cris. Tá aqui, Cris. Tá nas costas. Tá baixadinho. Deixa ele te matar. Tá aqui, velho. tá aqui. Boa, caralho. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Não sei como eu não morri, velho. Sério. Acho que foi o cheiro do gamer aí. <risos> <O> ca... <risos> Ô, Catinga, fala com a gente aí, mano. Ô, Catinga, tô fazendo vídeo, cara. Fala um oi aí pra turma. Pera aí, desgraça. <risos> Porra, Catinga. Agora a gente tá mesmo fazendo vídeo, viu, Catinga? Oh, tu vai ficar famoso, viado. A ah, rapaziada, Não. você que sentiu o cheiro de longe, vai lá, mano, porque o moleque manja. <risos> que parou de gravar, vou ter que fazer. Ah, velho, vou ter que juntar dois vídeos. Eu queria fazer isso, cara. Coloca é zoeira, Catinguinha, tamo junto. Mano, espera você, eu tô concentrado no desgraço. <risos> Catinguinha, tamo junto, mano, é nóis. Cris, olha essa câmera que eu aprendi, velho. Não, na moral, pega a câmera aí pra você ver. Só tá um pouquinho, tá? Deixa terminar de botar os. Nova gravação. Ô Fê, eu quero uma câmera lá em cima, olha só. Não, não, não, não, não. Vou colocar ela aqui. Arame farpado colocado realizar uma bomba preparada a combater. Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão. Tô ela. Nossa, essa câmera ficou muito top, velho. Não, não a... Essa daqui do, do banho, do... Da porta, viado. Olha a câmera é da tome. porta. Uhum. Tá vindo pelas costas, Cris. Ó, tá vindo pela principal, lá com o YouTube Deadpool. Nada aqui nas costas. Preciso de ajuda, Fê. Preciso de ajuda, Fê. Fim, tem na janela aqui na minhas costas. Tem aqui, Cris. Tem aqui. O cara tá indo pela essa porta. Sensor cardíaco preparado. Eu vi o... Eu vi a mira laser. Que viado, aqui viado, aqui viado. Olhando aqui nas costas. Cuidado, que ele tá quebrado aqui, ó. Tá aqui, Cris, tá aqui, tá aqui. Tem mira laser aqui, fica esperto. Entrou aqui, aqui, Fê. Ah, Cris, tá aí, tá aí, tá aí. Pega sua, moleque. Tá aqui, Cris, tá no corredor. Corredor, corredor. Boa, caralho. Eu errei muito tiro nela, velho. Ele achou que alguém ia me salvar. Mas como o pessoal é ignorante, ninguém salva nessa porra. Ele se lascou. É isso aí, Cris. Isso é uma gameplay de verdade. Mira. Bosta. Ah, tá muita diferença. Eu tô. Atirando nos caras um monte pra montar, mano. Sério? É, olha lá, o meu MS tá 128 e o dos caras tá 30, mano. Olha o meu tá 16, cara. Que louco. É. Caralho, da minha mulher tá vindo vídeo lá. Fizendo <risos> <Ele> é <ocupado>. fogo. <risos> Cristo, vai tomar uma surra. Fique o Ai, a drone. Porta? Tem ela. Eu tinha ouvido, só cego. Eu acho que vai rolar outra. Outro spawn, mano. 10 segundos pra inserção. Fudeu, tem capca, viado. 5 tá ligado que o tem não... E tira um pouco de, de dano de e. Agora. Ah, caralho. Não tô conseguindo não é ver, ver da nada, velho. Olha, como é que eu acho que eu acho que eu acho Cris, do céu! Ajuda aqui, mano. Ajuda aqui, Cris. O cara tá aí? Tá, ah, Cris. Aonde, Fê? Tá aqui comigo. Tava corredor, mano. E eu e o Almeida. E aí, e aí, ah, morri aí, pra ela na tira? escada. Atirei muito, velho, errado nela. Meu Deus. Ai, ai, Cris. Cris, nossa, ela é muito ruim, velho. Oi. Eu que vacilei. Ela tava embaixo. Desabilita cara, cuidado o que tem... Ah, tá, serra. Ué, pra mim que eu... Ah, mano, que isso, velho. Olha o Deadpool, cara. O Termite foi... colocar o barato na porta. Você tem um paninho aí? Não, tá fedendo, né? Tá dentro do objetivo, Cris. Agora eu não sei se tá A e B, viado. Cuidado, tem Cap cair, tem Cap cair. Não. Passa o dedo assim não, cidade. Deixa eu ver. Não, amor. para, vara contra a parede, porra, Nene. Nossa, vacilou. Eliminados. Então, vale Essa foi em homenagem hum. ao cheiroso gameplay. Daí e aí, o mestre. Mestre. E aê, beleza. beleza. Mano, ficou até as quatro ontem jogando. Porra, mestre, é. é... E aí, o Maico? Sério? Jura? Pela linha? Pela vida da linha? Jura? Você tava dormindo? Puta, que merda. O que tu deu? Já tem muito... hum. Vai rolar. Você não viu lá em cima do seu lado do chino a fazenda? Amor. Ó. Oh. Dormiu uma hora. aqui <risos> Cheiroso saiu, velho. Mantenha a área, as bombas protegidas. Eu só acho uma puta sacada. de que... uma câmera aqui fora, Tapê. Tá, não, aí eu não peguei dá. Peguei. Pra tentar jogar pelo outro lado. Né? Uma bomba e aí, ô... Eu um lá, não, gosto de ser 4 não. Não gosto de ser 4 não. A área da bomba foi comprometida. Sendo avistado, mano. O Thales falou que ele ia é... é parar, o que ele é fazer? Ele falou que o pessoal ficou é o... chamando ele de cheiroso gameplay. Bravão. Beleza. 10 segundos e contando. Ela tá não faz. Ele esperando jogar de novo, 5 segundos de contando. Vai jogar, vai jogar 6? 6? Quando, tiver, quando tiver uma vaga, chama aí. Não, falei o vai, vai jogar Six? Não, vai, tô sem headset no jogo. Se não tiver Acho que tá no, no remoto. Mas não é não. Aí pode. Ah, não, velho. Vacilei. Puta, velho. Vacilei, Cris. Morri na porta. Ash. É. Ela vai quebrar. Acho que vai entrar B, viu? Tu essa câmera lá fora que eu te pedi. Botei uma mó bosta, cara. Eu joguei aqui contra através da parede aqui ficou muito ruim. Cris. O no na... carregador. Tá me escutando você. Tô na câmera nas costas. Tá vindo pelas costas, Cris. Banheiro, banheiro. Tá. Olha lá, morreu Uhum Ó, oh, corredor aqui, ó oh. Ash. Ó, oh, jacal, jacal, jacal Ó, oh, jacal Ó oh. Calma, não posso ficar parado, mano Senão ele me para Jacal e Twitch Acertei da acertei da anel Eita, mano, ele quebrou a câmera Do vivo. Merda. Cara, vai se fuder, o que esse bicho tá fazendo, cara? Porra, vai tomar no cu, cara, já caiu é muito chato, mano. Aí, seu... Festa é, então, um agente inimigo vivo. Segundos. Fica aí, viado, fica aí. O tempo encerra em 10 segundos. Ah, tá saindo. Faltam 5 segundos. Putz, que pariu, velho. Oh, a... ah, ah, só derrubou ele. Se mataram, se mataram. Ah tá, entendi. Meu Deus. Ai, ai, nossa, eu joguei muito e não matei ninguém, bosta. E é que é mais bonito do Brasil, aí? Olho de peixe morto. Fala aí, Cris, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, tamo junto.